robô de trading. O que, que vocês acham desse assunto? hein? Eu vou mostrar para vocês o que, que eu andei estudando ontem aqui, olhando as funcionalidades da corretora LQX e fiquei impressionado com um os robôs aqui que fazem exatamente o que eu estava buscando e vou mostrar algumas ideias aqui para vocês, como vocês podem aplicar no trading de vocês, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, não esqueça se vocês gostam dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo, deixa aquele like para apoiar, se vocês quiserem mais tutoriais como esse. E eu vou mostrar aqui para vocês um robô que eu estou testando, comecei a testar ontem, na verdade. Né, tive alguns resultados interessantes aqui, né? E é um robô que dá para a gente aplicar aqui. Tem alguns riscos também que eu vou comentar ao longo desse vídeo. Mas uh, com certeza dá para aplicar e você ir aos pouquinhos aprimorando aí, né? A, a, e poder ter uma forma de você justificar também e poder operar sem botar ali emoção e deixar a operação rodar sem você ficar realmente uh, o tempo todo ali micro-gerenciando micro -gerenciando a operação. Isso é muito legal, tá? Então, eu testei pelas primeiras... 12 horas aqui, alguns robôs aqui na, na OKEx, e eu vou mostrar pra vocês exatamente como funciona, e ao longo aí do, das próximas semanas eu vou fazer um update desse vídeo, e eu espero fazer também aqui um workshop do grupo VIP no Discord, para quem estiver participando do grupo VIP para a gente poder aqui programar esses robôs juntos, tá? Mas eles são muito simples de poder uh, fazer esse setup, só tem alguns detalhes que você tem que prestar atenção, então é, não deixe de participar do grupo VIP aqui do, do Discord, tá? Vou deixar o link aqui abaixo para vocês, uh, vale muito a pena é 100% gratuito, se você tiver operando na Alkex com o link aqui abaixo, vou deixar o link aqui no comentário fixado e, e no, na descrição do vídeo, você já pode participar do grupo VIP, basta, basta sentar no meu site lá e se cadastrar, tá? Muito simples mesmo, não tem nenhuma dificuldade. Beleza? Vamos falar então aqui sobre esse robô aqui, ó, o robô de dollar cost average chamado Futures DCA Martingale, né? Martingale, que não sei como falar em português, mas é um robô que vai fazer né, uma operação de um lado, ou seja short ou long, que vai escalar posições à medida que o preço vai indo contra né, a você, no caso. Se você está numa uma posição de short, por exemplo, se o preço começa a subir, ele começa a montar posições né, de short. Quanto mais o preço subir, ele vai montando as posições e quando ele desce, ele vai retirando lucro. E, essa, e é exatamente o que eu gostaria de fazer aqui. E realmente esse robô faz exatamente o que eu estava procurando. Tá? Então, como funciona esse robô aqui? Né? Vou mostrar para vocês aqui basicamente como funciona. Eu fiz um desenho, desenho rápido aqui para tentar explicar. O robô, no caso, o robô de short que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou mostrar para vocês exemplo de short, porque nesse momento eu estou mais um pouco bearish no mercado. Eu fiz um short bitcoin aí nos últimos dois, três dias. Bitcoin, Ethereum, então... É, tá interessante aí, eu ganhei dinheiro com short. E por enquanto, acho que o mercado pode dar uma escorregada um pouco mais, então vou usar esse exemplo aí. Mas também serve da mesma forma. Você pode chegar, né, o para longs, tá? Então, o robô o que ele faz quando o mercado cai, ele vai retirando lucro. Quando o mercado sobe, ele vai escalando posições. Aqui, por exemplo, ó, ele vai montando posições aqui de, de venda. No caso, ó. aqui no caso, quanto mais o preço subir, ele vai aumentando essas posições. E quando o mercado cai, ele vai realizando. aí baseado nos parâmetros que você definir, tá bom? Então ele é um robô que basicamente quanto mais o preço subir aqui, ele vai praticamente aumentando né, a sua... A sua... A sua mão tá, você pode configurar quanto quanto você quer que aumente essa mão? Né? Você pode aumentar aos pouquinhos, você pode dobrar a mão. Como de fato é essa teoria do, do martingale funciona, né? O que é o martingale aqui, né? O que é isso na verdade, né? Isso aqui é um algo que é usado uh, para apostas, na verdade, né? É basicamente um uma... Eu vou deixar esse links aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha, mas não quero gastar muito tempo nisso. Mas basicamente é um, é um modelo que se usa para quem faz apostas, por exemplo. Que você acredita que, por exemplo, cada, cada aposta que você fizesse você perder a primeira aposta, mas dobrar segunda pode ser que na, na próxima aposta você recupera as outras que você perdeu né Aqui tem um exemplo por exemplo você vai querer fazer apostar um real que vai sair cara numa moeda você aposta um real você perdeu se cair coroa você perde um real mas na próxima aposta você dobra a aposta você bota dois reais e aposta novamente tá Daí se cair de novo coroa você você perde dois reais na próxima você bota quatro reais e assim sucessivamente, sucessivamente a, a última aposta vai estar com uma quantidade tão alta que você vai compensar né, os prejuízos das apostas anteriores. Tá? Então, obviamente, isso envolve riscos, mas é muito difícil você estar sempre perdendo. Né? Você sempre perder é um pouquinho difícil, mas, obviamente, pode acontecer. Né? Então, esse é o risco aqui desse robô, na verdade, porque se o mercado, por exemplo, ele para de cair, volta a subir, pega uma tendência, você pode sim ter prejuízo com o robô. Tá? Mas tem como você também mitigar esse risco, botar um stop, que eu vou mostrar para vocês também como fazer aqui no robô, mas é interessante aqui, eu deixei rodar e tá rodando aqui agora, né? Esses robôs, vou até mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Aqui, ó, tô aqui por exemplo, aqui, ó, tem um robô rodando para o Ethereum, Bitcoin, Ethereum, BNB. Aqui, todos os robôs rodaram aqui em menos de 12 horas, tá? Então, aqui praticamente fez até, até esse momento aqui. Somando tudo aqui, um pouco mais de 20 dólares aqui, mas eu botei um capital muito pequeno para testar mesmo, tá? E aqui, por exemplo, a gente pode ver que tem essa o floating pnl aqui negativo no Ethereum. Eu vou mostrar para vocês porque o que, que acontece isso. Isso é bastante normal esse robô ficar com pnl negativo flutuante, tá? Mas a tendência é que esse robô ele vai, ele vai depois é, é, realizando lucro, né? E vai podendo bot, botando mais lucro aqui para você à medida que o preço que a, que a tendência vai continuando, tá bom? Então, o que, o que é importante você prestar atenção é o seguinte, né? você tem que ter uma noção, pelo menos um pouco de noção aí, eu acho que quem não tem experiência com trade talvez não seja muito interessante usar isso aqui, tá? pelo menos tem que ter uma noção para onde você acredita que o mercado vai ir, por exemplo. Né? Então, ontem eu estava né, bearish com Bitcoin, Ethereum, enfim, comecei a ah, botar esse robô aqui para rodar, para ver como é que, fun como é que funciona, né? e botei aqui, inclusive, para a BNB, sem nem analisar o gráfico da BNB, tá? então, por enquanto, estou no prejuízo aqui na, na BNB, é nesse, nesse, nesse robôzinho aqui. É, pelo menos o PNL realizado está no, no, no, no, tá aqui no, no, no positivo, mas o PNL aqui no caso Floating aqui, por enquanto ele está ele tá aqui no negativo. O Ethereum também está negativo, eu vou explicar para vocês por que o Ethereum está negativo, mas eu acredito que eu vou recuperar à medida que o preço aqui for é, corrigindo. Tá? Então aqui botei alguns robôs de teste em menos de praticamente 14 horas aí rodando, tá? com, com capital bem pequeno mesmo. E à medida que eu vou ganhar experiência aqui, eu vou, no caso, aumentando esse capital e vou mostrar para vocês como vocês podem configurar esse robô aqui para começar a rodar. Se você tem experiência em robô também, acho que vai ser interessante você ver esse vídeo. Uh, e eu vou estar disposto ali no Discord também para ajudar todo mundo que tiver dificuldades, tá? Inclusive fazendo esse workshop daqui umas duas, três semanas, porque eu acho que é algo interessante que de botar, aplicar no trade também, né? Para poder, poder aproveitar as movimentações do mercado, eu acho que é bem interessante, tá bom? Então, o que, que a gente tem que fazer aqui? Basicamente, como você monta esse robô, né? Você vai aqui na, na... você clica aqui, ó. Você cria uma conta no QX, primeiro passo, link aqui abaixo da descrição, tá? Você vai aqui, então, é, em trade aqui, ó, bota... Uh, trading bots, você entra aqui em create a bot né? criar um, um bot, né? o meu está em inglês aqui, talvez a sua conta esteja aí em, uh, em português daí basicamente você vai então uh, definir aqui uh, um, um bot, né? opa, o bitcoin está perdendo aqui agora, perdendo esses fundos aqui vai ser perigoso, hein? vamos ver o que vai acontecer com o bitcoin estou ansioso aqui é, estou no shorts, em shorts com bitcoin aqui incrível, então vamos lá é, você vai então criar o bot, ele tem opção, algumas opções aqui, ó. Você pode escolher aqui algumas opções, né? Eu vou ensinar aqui nesse vídeo como fazer e, esse Futures DCA Martingale, tá? Que é bem interessante. Você pode, inclusive, escolher aqui, ó, clicando nele. Tá? Você pode escolher, inclusive. Se voltar aqui, eu voltar aqui, ó. Existem robôs, né? Existem robôs, inclusive, aqui, ó, que a própria OKEx oferece, tá? Aqui não tá mostrando aqui no caso. Uh, deixa eu ver se tem aqui, é, aqui não tá mostrando, mas é alguns robôs aqui, se você for, por exemplo, aqui nessa, nessa página, existem aqui, por exemplo, uh, robôs que a própria corretora, a corretora cria também, tá? Mas eu prefiro criar meu próprios, meus próprios robôs, existem market, Marketplace também que você pode usar, aqui é Futures Grid, tem vários robôs diferentes aqui também, ó, Futures uh, DCA aqui, Martingale, tem esse cara aqui, ó, só o resultado dele, tá muito bacana, tá, ó, o Mizigo. Então você pode copiar o robô de alguma pessoa pronto, se você quiser também, tá bom? É, é bom até olhar os parâmetros que a pessoa está usando, qual é a moeda, se você concorda se a moeda ela, ela vai seguir uma tendência de baixa ou alta, enfim. Acho que legal, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como você pode criar o seu próprio robô, para você entender o que está acontecendo, tá? Acho que isso é bem importante, beleza? Então vamos lá. Botei aqui, vamos uh, criar uh, Create Bot, né? Vou escolher aqui agora então Futures DCA Martingale, tá? Então, basicamente, aqui o que ele ia fazer. Ó. Então, digamos que eu vou fazer um, um bot aqui uh, de short para o Bitcoin. Né? Digamos que o Bitcoin, acredito que o Bitcoin vai continuar essa queda. Então, eu vou clicar aqui em short. Tá? Então, ele já vai montar para mim aqui na tela, mais ou menos, ó, o que... que, o que, que é o que as ordens no caso aqui como vai funcionar né então aqui essa região e essas linhas aqui são as linhas de safety orders né ou seja ordens que ele vai montar à medida que o preço for subindo ele vai montar ordens de short né e à medida que o preço for caindo ele vai realizando elas tá bom então basicamente como funciona esse robô então você tem que definir aqui ó quais são as, quais são as, uh, os os passos de, de de preço no caso aqui né então geralmente um, eu, uma coisa que eu fiz errada, tá? Inclusive, ali eu botei isso aqui muito baixo, tá? Eu consigo você de repente, botar na faixa de 1% mais ou menos, tá bom? Acho que fica, fica aceitável que cada vez que subir o preço aqui a 1% ele vai criar uma nova ordem, tá? E depois, no caso, ele vai depois corrigindo. O, uh, o take profit aqui para cada ciclo, eu recomendo você botar menos de 1% aqui, cerca, por exemplo, de 0,9%, 0,8%, algo assim. Um outro erro que eu cometi também foi botar isso aqui muito alto, botar, sei lá, 3%, né? Porque você acaba não conseguindo realizar o, o, o lucro aqui desse, da operação, tá? Então, eu consigo você botar um, realmente um valor, um valor é, é, bem menos aqui que os, que os passos, tá? Ou seja, você vai realizando aos pouquinhos aí essa operação. Eu acho que é mais interessante, é assim que eu tive o resultado melhor, tá? É, porque realmente ficou, o outro robô, não, ele basicamente não realizava lucro, isso era um problema, tá bom? Então, bota aqui, por exemplo, 0.9%. Ou você pode botar menos, 0.8 aqui, acho que é interessante também. Aqui, a alavancagem, eu gosto de botar aqui, por exemplo, aqui, ó, 10 vezes, tá 10 vezes, acho que mais disso vai ficar mais arriscado. Quanto mais a alavancagem você usar, mais arriscado você vai, vai, vai, vai ficar para você, mais você vai usar menos capital, porque você alavanca, você, você acaba usando, fazendo uma, uma injeção de capital muito menor. Né? Então, se você usar, por exemplo, aqui mil dólares, alavancado 10 vezes, você pode abrir operações até 10 mil dólares, né? com 20... 20 vezes você pode abrir até 20 mil dólares, mas obviamente com, a, com a alavancagem alta você tem pontos de liquidação. Tá? consigo você usar, não usar mais do que 10 vezes para começar, pelo menos depois que você ganhar a experiência você pode então de fato é, ir uh, aprimorando. Tá? Então aqui você pode definir então, qual que é a, a, a, a margem inicial, né, no caso do robô. Tá? Então aqui ele já recomenda para você que tem que ser acima de 40, então vou botar aqui 40 por exemplo. Uh, safety order, né? Ou seja, para cada ordem, isso aqui, quanto que é a margem que ele vai usar, né? Então, pelo, pelo menos, né? Então tem que ser maior que 40, que ele recomenda você aumentar, né? A, a margem. Então, vou botar aqui 42 e a gente vai entender o que vai acontecer aqui agora. Então, por exemplo, aqui, ó. Como eu tenho safety orders de 8, né? Uh, aqui tem que botar 43, um pouquinho acima, né? Ele tá pedindo. Tá, e aqui como eu tenho o Safety Orders 8, ele vai montar até 8 operações aqui pra cima, ó, então ó, aqui tá as operações, inclusive com os valores que ele vai abrir, ó, no caso, tá, as operações, tá, então eu recomendo você fazer aqui no caso, uh, na faixa aí de 8 a 10, tá, eu vou botar aqui 10, 10 uh, operações, tá bom, e o uh, que mais aqui, ó, e também botar aqui nas opções avançadas, tem outra, outra coisa legal, interessante fazer aqui também, ó. Aqui você bota uh, multiplicador de, de passos, tá? Eu vou deixar 1, um, mas se você quiser aumentar, por exemplo, 1.1, o que acontece aqui, ó, ele vai ele vai espaçando as ordens, tá? Quanto mais, ó, fica, fica meio exponencial, tá vendo? Ó? As ordens vão subindo uh, cada vez mais, né? Se você botar 1.2, você vê ver que essa diferença fica bem maior, né? Então, você pode ver visualmente o que acontece com as ordens aqui, tá? Eu tô deixando 1, um, tá? Não tô, não tô, tô deixando 1. Um. E multiplicador aqui de quantidade. Nesse caso, eu aconselho você a usar pelo menos aqui 1.1, porque as ordens vão ficando mais pesadas à medida que o preço vai subindo, tá bom? Então, você vai fazendo exatamente o que eu gostaria de fazer, que eu faço nas minhas operações, é... Quando o preço vai subindo, por exemplo, fazendo short, eu quero quanto mais o preço subir, eu vou aumentando... A, a, a minha, as minhas posições na, numa operação, né? por exemplo, de short no caso, tá? Então é o que eu gosto de fazer, então eu gosto pelo menos usar um ponto aqui. Você pode usar um ponto 2, você pode ver que as ordens aqui nas, no, no preço eles vão acabam, acabam, no caso, aumentando aqui, né? Se você cada vez se você usar muito aqui, por exemplo, dois botar dois aqui, por exemplo, acontece, 2 fica muito pesado, né? Você acaba entrando muito pesado numa operação, tá? Então, acho que tem que é, tem que botar um que você fica confortável, acho que 1.1, 1.2 aqui já fica legal. Então vou botar um ponto um aqui. Aqui você pode botar então a condição de entrada aqui, tá? Eu geralmente no, você pode colocar aqui um preço específico, então se eu só quero entrar nesse robô. Por exemplo, aqui, aqui onde o Bitcoin tá, eu acho que vai ser um pouquinho complicado. É, tá muito lá embaixo, acabar de fazer um fundo duplo. Não quero entrar no shot, é, começar esse robô ainda. Então, você pode botar um preço, então. Quero, digamos assim, eu quero que. Se o, se o Bitcoin passar, por exemplo, essa região aqui dos. Vou botar aqui 20. Um, 26 e eu vou botar 26800. Bitcoin passou dos 26800, cara, eu quero eu quero começar esse robô a rodar quando quando uh, quando esse quando esse, quando o Bitcoin bater aqui, que inclusive é uma resistência que eu fiz na análise de hoje, inclusive aí do, do canal, tá? Então se ele pegar a região dos 26700 aqui, eu quero começar o robô a rodar, tá? E depois você pode botar aqui em stop loss também, né? Você pode botar um stop loss aqui no caso, né? Eu eu gosto de botar no caso aqui, na verdade, uma região do preço para para poder estopar a operação, que eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante. Tá bom? Então, basicamente isso, você clica, clica, você clica aqui, então, criar o robô. Aqui, ó, faltou botar, uh, tem que botar um pouquinho mais aqui, né? 44, então. Isso aqui, basicamente, é o valor que ele vai usar para cada safety order, né? Se você aumentar, por exemplo, aqui, ó 60, tá? você vai usar você vai, vai usar mais margem, tá bom? Basicamente, isso com, as ordens ficam mais pesadas, entende? Então, aqui eu vou botar 44, só para deixar aqui... Né? ok, acho que não fica, não, não fica tão pesado aqui, então, no máximo que eu vou usar aqui, por exemplo, nesse robô, vai ser 741 dólares de margem, tá, é, da, de, da, da minha banca, no caso, aqui, tá, então, vou clicar, clicar aqui no botão criar, esse agora Faz, você vai agora, peraí, deixa eu sou alguma coisa, o que que tá faltando aqui agora? Uh, eu botei aqui, no caso, ah, criado, aqui, tem um probleminha na minha rede aqui, eu acho, internet, então, criou o robô, Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus nos bots. Uh, Martingale. Deixa eu só ver o que aconteceu, porque acho que minha internet acabou dando um probleminha aqui. Só um momentinho. Aí é, já voltou na mesma hora aqui. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Uh, ó, tá aqui, ó. Robô, eu criou dois robôs, na verdade, tá? Então vou, vou acabar deletando um deles aqui, tá? Pra não dar confusão. cliquei duas vezes no botão aqui. Realmente tinha um problema na minha, na minha internet. Então eu vou... É... Eu vou parar um desses robôs aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. É... Parar esse aqui, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o robô aqui, então. Então, tá aqui o robô criado, né? Basicamente isso. É... Eu queria mostrar pra vocês aqui, basicamente, algo interessante que você pode fazer. Você pode também aqui definir, ó, para poder estopar aqui o um robô. Por exemplo, aqui, ó. Aqui o robô, você pode colocar... Né? Você pode colocar, por exemplo, se ele, o Bitcoin passar a região dos 27.300, eu quero parar com o robô. Eu quero que esse robô pare, porque se, na minha visão, na minha análise, se o Bitcoin passar os 27.300, eu acredito que o robô ele vai, hum, ele vai, hum, no caso, ele vai, no caso, como se diz, tentar uma tendência de alta, enfim, essa é a minha visão. tá Então, se o, robô, se o Bitcoin passar daqui, e o Ethereum também, se o Ethereum passar aqui dos 1.850, na minha opinião, eu quero parar com... Eu quero parar com esse, com esse robô aqui, porque posso ter problemas nisso nessa aqui, tá? É, aqui, na verdade, ficou errado, tá? Isso aqui, ele deveria, ele deveria ter parado. esse aqui, na verdade, é a condição de parada, na né? verdade, né? Então, eu vou deixar isso que eu vou, vou modificar isso que eu acabei falando errado pra vocês. Vou botar isso aqui, então, 26.900. 26, 26. Se o robô passar aqui, na verdade, eu vou estopar vou esse robô aqui. Tá, e você pode botar, então, aqui uma condição... Uh, então, a condição inicial ali, na verdade, a condição inicial foi errada, tá? Desculpa, eu acabei comentando um, um, um erro ali. Ele já iniciou o robô aqui, no caso, tá bom? É, então, o ideal é você definir uma região de preço que você quer iniciar o robô a rodar para você com, com conseguir entrar. Então, vamos entrar aqui nos robôs, robôs para entender o que ele está fazendo. O que, que esse robô está fazendo aqui, por exemplo, em relação ao Bitcoin, né? Vamos ver esse robô aqui do Bitcoin, o que, que ele está, de fato, fazendo. É, você pode clicar aqui, por exemplo, ó, ver detalhes aqui do lado, ó do ladinho você clica ver detalhes o que que esse robô está fazendo e quais são os cuidados que você tem que ter então aqui com esse robô né? basicamente o robô ele funciona com ciclos né então vários, tem vários ciclos aqui rodaram né tem um ciclo pnl que foi executado ó, no caso uh, qual foi o pnl final né para cada ciclo então são pequenos lucros são pequenos lucros que ele vai fazendo vai subindo é, abre uma operação de short Realiza. A operation de short realiza. assim que vai fazendo, tá? Então o robô é interessante, principalmente se você está seguindo a tendência, que é a seguindo a tendência correta, tá? É, e daí, obviamente, por exemplo, se o robô chegar numa região lá, por exemplo, o Bitcoin foi lá na região dos 25 mil dólares, não quero mais shortar o Bitcoin, então eu vou parar com esse robô, eu posso botar uma, uma condição também de parada, se o robô. É, pegar a região lá dos 25 mil dólares. Você para o robô e você pode entrar, por exemplo, uma operação de long, né, no caso, ou entrar com o robô de long também, tá? Então, é importante você ter, pelo menos, entendimento do mercado se você acredita que o mercado vai continuar uma queda ou se ele vai, é, é, no caso, voltar a subir para você tentar botar o robô né, no lado correto, tá? Mas mesmo que você esteja do lado errado, às vezes acontece o robô ele poder ele performar, porque a gente acaba tendo, tendo subidas e descidas do preço, né? Então o robô que ele pode performar ainda, né? Mas é muito, muito arriscado você acabar entrando no lado errado aí, né? Da tendência, se, se o ativo tiver uma tendência. Se o ativo tiver uma lateralização, vai ser perfeito esse robô que vai com certeza gerar bastante lucro, tá? Então vamos ver o que esse robô tá fazendo aqui agora. Eu tô no ciclo aqui, ó. Tô no, nesse ciclo total 20, né? No caso, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse ciclo aqui, ó, vamos ver aqui detalhes, ó, dá pra ver exatamente o que tá fazendo, ó. Então o robô, ele começou pessoa abriu, abriu várias operações aqui, ó. a Safety Order 1, ele abriu a operação aqui na região dos 26.275, Abriu todas as operações aqui ó, e vai tentar realizar onde? Vai tentar realizar aqui o Bitcoin na região dos 26.091. Então, se o Bitcoin for na região dos 26.091, esse meu trade aqui, todas essas operações que eu abri, eu vou conseguir fechar aqui nessa região e vou realizar lucro. Tá? Então, o robô faz exatamente o que eu preciso. Ele vai montando operações aqui, se bem que eu não coloquei né, o multiplicador que eu gosto aqui, né, se foram os primeiros que eu testei. É, então, ele vai abrindo posições, melhorando o meu preço médio, né, regiões mais acima. Ele abriu aqui, por exemplo, até a região dos 27, ó, ele abriu, Ele abriu a uh, ordem. E agora ele vai tentar realizar na região dos 26.091 dólares, tá? É, daí com certeza vai fechar aqui com um PNL bastante uh, interessante. Meu preço médio aqui ficou na região da, dos 26.000, pelo, pelo que eu vi aqui, 26.170. Ele vai tentar realizar aqui nos 26.091, tá bom? E usei só praticamente aqui 26 de margem, isso que eu tô vendo aqui agora, tá? O que você tem que tomar cuidado aqui nesse robô, basicamente aqui, ó? É, Acho que botei um multiplicador pequeno aqui, né? 1,05. Uh, é, acho que eu vou ter um modificador pequeno. Aqui você tem que ficar de olho, o que, que tem, você tem que ficar de olho nesse robô é o seguinte: ó, o preço de liquidação, que é bem importante, tá bom? Então aqui, ó, a, a alavancagem que estou usando é 0.59, tá? A alavancagem usada no robô, então é bem pequena. E o preço de liquidação está aqui na 69 mil dólares, tá bom? Então realmente é bem pequeno essa questão, e eu botei aqui uns steps muito pequenos também, 0.4, 0.3, tá? Eu não recomendo você botar tão pequeno, porque realmente você acaba executando muitas operações, né? e dependendo da quantidade que você executa a operação, pode ficar um pouco caro, porque você tem que pagar as taxas também para corretora e tudo, então pode ficar um pouco, um pouco, é, um pouco ruim, tá? Um... Mas tem aqui o preço de liquidação, caso você tiver problemas com o preço de liquidação, você tem que ajustar a margem, você adiciona um pouco mais de margem caso você tiver problemas com o preço de liquidação. Até quero mostrar para vocês também aqui, ó. se eu abrir, por exemplo, um dos robôs aqui que está dando problema, o Bitcoin agora está perdendo tá perdendo fundo, o Bitcoin. É, Bitcoin é incrível, o Bitcoin vai pegar lá os 28, 28, 25.800 aqui agora no momento que estou fazendo esse vídeo, então provavelmente esses robôs aqui vão estar tá performando muito bem aqui agora nesse momento, ó ó o nosso robô do Ethereum cadê aqui ó o Ethereum já virou aqui ó 19 dólares lucro eu comecei eu comecei com os robôs aqui ó praticamente os robôs aqui todos agora performando muito bem com essa queda aí ó. só 20 25 praticamente aqui agora né é, lucro bem bem elevado aqui né nessa, nessa com essa com essa queda aqui do Bitcoin né então o Bitcoin pegou minhas ordens aqui vai começar a abrir mais horas de short acima também tá isso que é interessante de de ver. Aí Bitcoin foi para a região dos 25.800 dólares, aí já pegando um alvo meu aí de short que eu, tava, eu tinha montado, né? Uh, então, basicamente isso, tá? Não tem muito mistério. É um robô que você vai poder escalar essas ordens, de, essas ordens aí, na tendência que você quer, né? e ele vai realizando ele vai realizando essas, essas posições à medida que o preço vai indo no lado que você está buscando, tá? Não tem muito mistério. Aconselho você começar com um valor bem pequeno aí para você entender como funciona com o robô, né? E, e aumentando a, a mão à medida que você vai ganhando experiência, entendendo exatamente o que está fazendo, tá? Então você vai entrando de fato ali da, dentro dessa, dessa dos de, de detalhes do robô e vai vendo cada ciclo o que que ele fez aqui. Nesse ciclo, por exemplo, o que que ele fez? Olha, ele vendeu aqui, e comprou aqui, ó. Ele vendeu, ele vendeu Bitcoin, por exemplo, aqui na região dos 26.000 e 26.253 e comprou Bitcoin nos 26.64 então, ele fez um lucro aqui ó e então, tem que um, ter inclusive as taxas também pagas né você tem que cuidar para não entrar com a mão muito pesada e botar variações muito pequenas para você poder sempre realizando o lucro aí à medida que o preço vai a tendência vai seguindo o que você tá é, fazendo não então basicamente isso que tem para vocês uh, desejo a vocês aí bom bons trades aí bons bons uh, bons uh, boa diversão com os bots aqui eu acho que é interessante Tá bom? Mas sempre cautela, não bote mais capital que você realmente que é, você realmente pode, tá? Eu vou botar um capital pequeno para você começar a entender como funciona esse robô. E qualquer dificuldade, vou estar lá no Discord para ajudar vocês também. Qualquer pessoa que quiser lá no Discord, grupo VIP, vou estar à disposição para ajudar. E vamos ver se a gente faz o workshop daqui a duas semanas para ver se a gente consegue uh, né, fazer, uma, fazer, uma, fazer uma melhoria aqueles robôs cada vez mais. E em breve eu vou fazer aqui mais outros tutoriais aqui em relação aos robôs. Inclusive um deles que eu usei aqui é um robô aqui de... Esse robô aqui, ó, de fazer o Deep Sniper, tá? Então ele fez uma compra muito boa aqui na região dos 26 mil e 26.100 para mim, o Bitcoin, tá? Fez uma compra desse, da Deep que eu botei para fazer essa compra nessa região, ele foi lá, comprou para mim Bitcoin exatamente nessa região aqui, tá? Então tem vários robôs interessantes que eu vou mostrar para vocês ao longo dos vídeos aí, tá bom? Então não deixe de criar sua conta aí na Alkex. e a gente se fala lá no Discord, beleza? Um abraço.